A série Versus mudou os fighting games, a Capcom juntou primeiro a sua joia, Street Fighter, junto com os personagens que mais faziam sucesso na época, os X-Men, que eram da Marvel. E depois foram lançando mais jogos, juntando cada vez mais personagens desse universo, tanto o universo da Marvel quanto o universo da Capcom. No vídeo de hoje a gente vai descobrir como que tudo isso aconteceu, a história da série Versus, e vai ser agora, então bora a importância dos X-Men tudo começou por causa do imenso sucesso que os X-Men faziam, onde praticamente todos os grandes estúdios de videogame faziam seus próprios jogos dos personagens. Nesse tempo, a Marvel licenciava suas IPs para várias empresas. Os Filhos do Átomo, como são chamados os mutantes comandados pelo Professor Xavier, eram as HQs mais vendidas da Marvel na época, após a reestruturação iniciada pelo roteirista Chris Claremont. Isso nos anos 80. 80, e da chegada do artista Jim Lee no início da década de 90. Outro fator importante que fez os X-Men vender ainda mais foi a criação do desenho animado, um sucesso estrondoso, que tinha seus traços baseados justamente na arte de Jim Lee e trazia vários arcos marcantes das histórias em quadrinhos envolvendo o grupo mutante. Depois dessa produção, era impossível alguém não se render ao grande fenômeno. E foi daí que a Capcom adquiriu a licença dos X-Men, e produziu logo dois jogos de uma vez. Um para o Super Nintendo, X-Men Mutant Apocalypse, de 1994, que era um beating up. E outro jogo de luta que saiu exclusivamente para os arcades, X-Men Children of the Atom, também em 1994 as principais mudanças X-Men Children of the Atom era um jogo de luta que ninguém nunca tinha visto antes não apenas em relação ao seu visual mas também aos movimentos e ao tamanho das arenas de luta mas pense que tudo isso aconteceu porque a Capcom queria deixar o jogo mais bonito a ideia por trás disso está relacionado à filosofia de design dos X-Men a Capcom desenvolveu o game na placa CPS 2 que era a menina dos olhos da empresa a CPS 2 tinha uma arquitetura que possibilitava criar mais efeitos visuais e principalmente trazia mais dinâmicas as lutas deixando tudo mais rápido x-men children of the atom foi lançado com a intenção de diferenciar os lutadores mutantes em comparação aos demais fighting games que tinham sido feitos primeiro no tamanho dos cenários onde a tela e o espaço para se movimentar seriam muito maior se comparado ao que víamos nos jogos anteriores da companhia com isso os heróis da Marvel poderiam executar movimentos especiais e até voar na tela o que era algo nunca visto vermos por exemplo a tempestade voando sobre o cenário e atirando raios de todos os lados isso chamava muito a atenção no game qualquer personagem poderia dar pulos altíssimos e se movimentar como quisesse bastava mover o manche de baixo para cima ou simplesmente apertar os três botões de chute outra coisa que pôde ser viabilizada pela CPS 2 e que acabou virando uma marca registrada, foram os sprites grandes, e animações com taxas de quadros e movimentos algo que era necessário já que os heróis apresentados eram super humanos, junte isso também ao jogo de luz e ao tamanho das magias, e tem aquilo que virou a fórmula do que a gente conhece hoje como a série Versus, não à toa, X-Men Children of the Atom foi um sucesso e rapidamente ganhou uma sequência, ainda mais impressionante chamada Marvel Super Heroes que saiu em 1995 que já abordava a história das joias do infinito e acrescentava novos heróis da Marvel além dos X-Men como Hulk Capitão América Homem-Aranha e o vilão Thanos nesse jogo a Capcom refinou ainda mais a sua jogabilidade e adicionou um sistema de combos ainda mais impressionante que o jogo dos X-Men estava montado e desenvolvido o conceito que queriam mas ainda faltava detalhar esse tal crossover unindo o um útil ao agradável nesse tempo em que lançavam os jogos da Marvel a Capcom usou a placa CPS2 também na franquia Street Fighter só que foi em jogos prequels a série Street Fighter Alpha ou Zero como é chamada aqui no Japão esses jogos se passariam antes de Street Fighter 2 e por isso eram um pouco diferentes Onde os personagens eram mais jovens e ágeis. Com seus designs propositadamente sendo mais semelhantes aos jogos da Marvel. Mas ainda assim sem todos os exagerados, movimentos e especiais. Como não dava para fazer dois X-Men ou dois Street Fighter por ano, a Capcom viu um jeito de como usar a mesma engine e a tecnologia da qual estavam trabalhando. Foi daí que surgiu a ideia de pegar os principais personagens de Street Fighter e os comentados X-Men e juntá-los num único game. Então, em 1996, saiu para os arcades aquele que foi o verdadeiro início da série Versus, o clássico dos fliperamas X-Men vs Street Fighter. Sem a mínima preocupação com a história, a Capcom apenas criou a possibilidade de ambos os universos coexistirem e começou a criar confrontos e piadinhas entre os personagens no jogo tanto os heróis da marvel quanto os de street fighter tentariam acabar com uma ameaça chamada apocalipse um boss que era quase do tamanho da tela inteira do lado dos x-men além de apocalipse Tínhamos Ciclope, Gambit, Vampira, Tempestade, Fanático, Dentes de Sabre, Wolverine e Magneto. Do lado dos lutadores de Street Fighter, tínhamos Ryu, Ken, Chun-Li, Kemi, Charlie, Zhang F, e Bison. O Akuma poderia ser liberado através de códigos. O jogo foi portado para os consoles caseiros Sega Saturn em 1997 e para o Playstation em 1998 a Marvel entrando no jogo como era esperado X-Men vs Street Fighter foi um sucesso é sério o jogo era tão bonito que parecia que estávamos vendo um desenho animado sendo jogado em tempo real no fliperama os efeitos eram espetaculares os combos e a combinação dos especiais, então, deram outra camada ao gameplay do jogo. E o que falar do som? Sério, eu acho que os donos dos fliperamas aumentavam de propósito pra gente ficar morrendo de vontade de jogar. No ano seguinte, em 1997, a Capcom trabalhava forte em sua nova placa a CPS3. Já em 1996 eles tinham lançado de uma vez só o próprio X-Men versus Street Fighter e Street Fighter Alpha 2, dois jogos muito bons que também marcaram história. E foi exatamente em 1997 que lançaram Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Se X-Men saiu para briga com Street Fighter, por que não trazer os demais heróis da Marvel também? O game não tinha muitas inovações em relação a X-Men versus Street Fighter, mas trouxe algo que marcou a série e permaneceu em todos os games posteriores, a troca de personagens durante as lutas, do lado da Marvel tínhamos Capitão América, Cyclops, Hulk, Homem-Aranha, Wolverine e os vilões Blackheart, Omega Head e Shuma Gorá, já do Street Fighter tínhamos Akuma, Chun-Li, Dan Hibiki, Dao Sin, Ken, Bison, Ryu, Sakura e Zangief também havia algumas versões especiais dos personagens. Como por exemplo a versão US Agent do Capitão América. O Mephisto e o Armored Spider-Man. Que é uma versão do Homem-Aranha com armadura. Temos também um robô Zangief chamado Mecha Zangief, que não pode defender nenhum ataque, mas é uma máquina imparável. Por fim tivemos também os personagens Evil, a versão Dark de Sakura e Charlie. Outra diferença é que depois de derrotarmos o boss Apocalipse, enfrentamos uma versão robótica e tunada do Akuma, chamado de Cyber Akuma. Na história, Akuma havia sido capturado por Apocalipse e transformado num ciborgue poderosíssimo depois de Marvel Super Heroes versus Street Fighter o próximo jogo simplesmente gerou uma outra franquia dentro da própria franquia versus o grande momento em janeiro de 1998 chegava nos arcades Marvel versus Capcom Clash of Super Heroes o jogo que trazia duas mecânicas que se tornariam a marca da franquia a primeira delas foi a variable cross um ataque especial que só era possível quando o jogador tivesse com três barras de poder cheias esse especial colocava dois personagens na tela o que era muito legal desse movimento era a animação com metade dos rostos de dois personagens que se juntavam a segunda mecânica nova foi o Striker, onde dessa vez em Marvel vs. Capcom tínhamos um terceiro personagem, além dos dois lutadores iniciais. Uma ideia que somou bastante, não apenas em termos de dinâmica, mas também deu a chance da Capcom adicionar diversos personagens de suas franquias. Aliás, o jogo não se chama Marvel vs Capcom à toa, pois dessa vez a Soft House adicionou diversos personagens de jogos icônicos do estúdio. Do lado da Marvel, tínhamos Capitão América, Gambit, Hulk... Homem-Aranha, Wolverine e duas novidades. Quer dizer, novidade mesmo só uma, o Venom. O outro era War Machine, que aparece no lugar do Homem de Ferro. Há quem diga que o Máquina de Guerra está no jogo, porque havia vencido a licença pela utilização do personagem. Mas a versão oficial é que a Capcom adicionou o personagem para adicionar novos lutadores. No entanto, os golpes e a aparência dos dois são os mesmos, só muda mesmo a cor. No time da Capcom... Tivemos além de Ryu, Chun-Li e Zhang -F, Capitão Comando, o ninja Hiryu da série Strider e a sensual Morrigan de Darkstalker. O desconhecido Jin Sautomi do jogo de mecha Tech Romancer, desconhecido porque essa franquia só saiu aqui no Japão. E a surpresa Mega Man. Que era um verdadeiro canivete suíço Bom tanto em lançar dezenas de magias Como na pancadaria Por ser rápido e pequeno Sendo difícil de ser atingido Ah, também é possível liberar A irmãzinha do robozinho azul A simpática Roll, Através de alguns códigos Em Marvel vs Capcom Tivemos vários personagens secretos Só que os códigos eram longos E corria o risco de não dar tempo De fazer esses códigos E acabar escolhendo qualquer outro personagem aleatório dos personagens secretos, tivemos Red Venom, que aqui faz às vezes do Carnificina O Hulk laranja, que na verdade é uma variação de cor para se parecer com o Coisa Lá do Quarteto Fantástico, sabe? A Lilith, que nada mais é que a Morgan vestida com outra roupa E finalmente a versão Evil desse jogo Dessa vez ficou com a Chun-Li, onde chamaram de Shadow Lady Uma Chun-Li com uma broca na mão e soltando mísseis sei lá por onde as sequências. Marvel vs Capcom também foi um sucesso. E rapidamente gerou uma outra continuação. Chamada Marvel vs Capcom 2. The New Age of Heroes. Que foi lançada na virada do milênio. No ano 2000. A Capcom fez um lançamento simultâneo nesse jogo. Saiu tanto para os arcades. Como também para o Dreamcast. E alguns meses depois. O game saiu também para o Playstation 2. Esse lançamento feito para o Dreamcast não era um porte e sim o mesmo jogo que estava nos arcades já que dessa vez a Capcom não desenvolveu o jogo na placa CPS 2 mas sim na placa Naomi da Sega que você tá ligado é um Dreamcast em formato de arcade muitos sprites dos personagens foram reaproveitados isso é verdade mas como a placa Naomi trabalhava e mesclava muito bem objetos 2D e 3D o jogo ficou muito fluido e ao mesmo tempo bem bonito cheio de efeitos tridimensionais tanto nos personagens quanto nas fases daí você vai me perguntar e sui, por que a Capcom não usou a CPS3? bem, a CPS3 acabou sendo de certa forma inviável no mercado já que era uma placa muito cara por isso a capcom decidiu usar a naomi e ter suporte da sega a placa naomi rodava tanto cartuchos quanto gd-rom outro fator que favoreceu a placa da sega lembrando né a naomi é considerada por toda a indústria como a melhor placa de arcade já produzida com isso foi possível melhorar os gráficos e trazer também uma gigantesca lista de personagens é sério, esse é um dos jogos de luta que mais teve personagens na história E dessa vez podíamos escolher 3 lutadores para as batalhas eu não vou citar todos os personagens selecionáveis, porque senão o vídeo seria só sobre isso. Mas eu destaco aqui um personagem especial de cada lado. Do lado da Marvel tivemos a presença ilustre de Cable, que era o filho de Ciclope no futuro. E do lado da Capcom tivemos a Jill Valentine de Resident Evil, onde dessa vez capricharam demais nos golpes da garota. Jill tinha zumbis, cachorros zumbis, bazucas e vários elementos da série Resident Evil. Fanservice total O crossover dos sonhos Apesar de todo sucesso e boa recepção Marvel vs Capcom 2 acabou sendo uma das últimas grandes apostas da Capcom No mercado de jogos de luta Junto com Street Fighter 3 Pois claramente a empresa focava em outras franquias Que faziam mais sucesso naquele instante E principalmente no mercado de consoles por isso, a morte, entre aspas, dos jogos de luta, pelo menos durante aquele período, aconteceu no início dos anos 2000. Em 2004, podíamos contar nos dedos os grandes jogos de luta do mercado. Só para você ter uma ideia, a principal rival da Capcom, a SNK, havia acabado de decretar falência e sido vendida para um outro grupo Tanto que o último grande The King of Fighters que lançaram foi em 2003, e que era bem diferente dos anteriores, vamos combinar né Foi nesse período que a Capcom firmou com a própria SNK uma inédita parceria, onde fizeram o crossover mais sonhado de todos os tempos O encontro dos personagens de Street Fighter com os lutadores de The King of Fighters por sinal, cada desenvolvedora fez sua própria versão, bem ao seu estilo, com a SNK fazendo SNK vs Capcom, The Match of Millennium, em 1999, e a Capcom fazendo Capcom vs SNK, Millennium Fight, em 2000, e de fato os jogos eram bem legais, tanto que ganharam até continuações. Porém não teve jeito, os jogos de luta realmente sumiram desse recorte do mercado. Com a série Versus permanecendo na geladeira no ocidente por mais de uma década. E eu falo no ocidente, porque aqui no Japão, uma empresa especializada em produção de tokusatos e mechas, fez uma parceria com a Capcom e lançou em 2008 o inusitado tatsunoko vs capcom cross generation of heroes que também saiu para os arcades aqui do japão e para os consoles ficou exclusivo para o wii e também só para o mercado japonês esse jogo que reunia vários personagens importantes da capcom e que seria o início da volta triunfal da série versus tatsunoko vs capcom possui personagens icônicos como Ryu chun li o inédito Zero do Mega Man, o super-herói Beautiful Joe e também Frank West do jogo Dead Rising. Do lado da Tatsunoko, trazia vários robôs gigantes e heróis tokusatos, que não são muito conhecidos no ocidente. A Volta por Cima 2008 foi o ano que também marcou o retorno de Street Fighter Com Street Fighter 4 O jogo de luta mais importante da era moderna nos videogames E digo isso porque por causa dele Os jogos de luta voltaram a se popularizar em competições oficiais Atraindo uma legião de pessoas Claro que essas competições nunca deixaram de existir Mas foi graças a Street Fighter 4 Que tudo isso voltou aos holofotes Com o gênero estabelecido no mercado Era a hora da série Verso voltar novamente. Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds, que foi lançado em fevereiro de 2011, acendeu a chama que estava apagada dentro dos jogos de luta. Um jogo moderno, completamente reformulado, usando a engine e a estética do tal Tatsunoko vs Capcom. Melhorando tudo o que você pode imaginar. A Capcom lançou ao todo 36 personagens. Uma lista também muito generosa. De destaque dá para citar a entrada de Dante, de Devil May Cry, Haggard, Final Fight, e o vilão Wesker de Resident Evil. Do lado da Marvel, certamente Deadpool roubou a cena. Principalmente pela utilização da quebra da quarta parede. Onde, em um dos seus especiais, ele batia no adversário com a própria barra de energia. A jogabilidade também era um caso à parte, pois esse jogo é o mais técnico da série. Versus, só para você ter uma ideia, Marvel vs Capcom 3 ainda participou de torneios quase 10 anos depois do seu lançamento. A Capcom pisou na bola mesmo quando lançou ainda no mesmo ano a versão full do jogo chamada de Ultimate Marvel vs Capcom 3 que adicionava mais 12 personagens e era vendida separadamente ou seja, quem comprou o Marvel vs Capcom 3, tinha que comprar Ultimate Marvel vs Capcom 3, se quisesse jogar com esses novos lutadores. O destaque desses personagens vai para o vilão Nemesis de Resident Evil, o próprio Frank West e o ninja Hiryu, do lado da Marvel, o motoqueiro fantasma e Nova. O último suspiro depois de Ultimate Marvel vs Capcom 3 a franquia ficou na geladeira novamente até voltar com o criticado Marvel vs Capcom Infinity de 2017 graficamente digamos que o game é ok mas em termos de design e inovação a Capcom deixou muito a desejar primeiro que os personagens davam a impressão de que eram de brinquedo depois porque os desenvolvedores tiveram a capacidade de reaproveitar diversos modelos de Marvel vs Capcom 3 que já estavam com designs bem ultrapassados só para você ter um exemplo Chris Redfield do momento era o de Resident Evil 7 mas o design era do Resident Evil 5 também não puderam utilizar os X-Men pelo vencimento do contrato com a Fox que naquele momento detinha os direitos dos personagens fora vários outros fatores que fizeram o jogo afundar em vendas e rapidamente o um online morrer com o pessoal ainda preferindo jogar Marvel vs Capcom 3 em competições oficiais ignorando a existência de Marvel vs Capcom Infinity um tempo depois foi dito que a Capcom produziu esse jogo com personagens que ainda poderiam usar tentando surfar no sucesso dos filmes da Marvel que estavam na moda só que como falei os lutadores que poderiam usar não estavam nesses filmes depois disso não se falou mais na série versus principalmente por questões de direitos autorais, onde o Homem-Aranha pertence a Sony, e as licenças para utilizar os Vingadores ficaram inviáveis e muito caras. No entanto, a Capcom tem em sua raiz os crossovers, por isso não acho difícil que venha algo novo por aí nos próximos anos, com outra franquia famosa de outra grande soft house. Vamos torcer! Eu vou falar para você que eu gostava muito de jogar jogos de luta nos fliperamos. Isso desde Street Fighter 2. E a série Versus foi exatamente numa época em que eu tava indo muito aos arcades. Então eu joguei muito X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom. E em casa eu joguei demais Marvel vs Capcom 2 no meu Dreamcast. Mas eu quero saber de você, qual a sua história com a série Versus? Eu tô muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários...